piscando. E aí? Todos bem, graças a Deus? Eu tô bem, <risos> bem feliz, né? Né, amor? É isso aí. Ah, cê é louco, ó. E a sambadinha? Que, não, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Que que, vira pra baixo aqui, assim, aí. O que que acontece? Acontece o seguinte. É, teve até uns comentários lá, meio ofensivos lá, né, amor? Falando que o carro é uma samambaia, realmente é, né? <risos> Só que o que que acontece? É. Antes de, de rodar com o carro, a gente tem que testar tudo que a gente faz. É isso aí. Né? Tudo é. que a gente faz. Porque se não sai pra rua aí pra longe, como o carro tem um monte de adaptação, é, quebra, anda. vai dar um monte de dor de cabeça. É, é importante então, primeiro, falar, adaptação. É, primeiro a gente fica andando por aqui, dá umas voltinhas, anda bastante, bastante. E pra ver se tudo vai funcionar. Mas Ih, ele foi criança. pro BGT e voltou. Foi, foi andando e voltou. Então, <risos> o que que acontece? A Juliana tá andando bastante com esse carro aqui. É... Graças a Deus. Porque daí é bom que me dá um pouco de sossego também. Ah, tá, mano. doido. <risos> então, e aí, tá testando. Ela tá até gravando uns videozinhos. E esse fim de semana ela saiu andar de novo, andou, gastou quase um tanque de álcool. E ó, que esse carro é econômico, né? Mano? Muito. Faz mais de 10 muito, km por Muito, muito econômico. Muito econômico. E Tira aí, aí a... A dúvida de. Pra que testar turbo. radiador, direção elétrica, todas as adaptações, reservatório que a gente mudou. Meu, o carro tá espetacular. Porque não adianta vir aqui e mostrar é, uma coisa que não dá certo, que né? Não funciona. Se não funcionasse, a gente também ia mostrar. ó Não, não faz funcionou. isso, não faz aquilo, que, porque não funciona, entendeu? É isso aí, as gambiarra que então, dá certo. Mas, é, exatamente. Então, esse vídeo aí. Vai mostrar ela andando, ela andou muito esse fim de semana. A temperatura vai mostrar A Temperatura funcionou muito bem. Isso porque o radiador dela só tá com água. É isso aí. Como a gente tá testando o nível, a altura, tal, o tanto de água que vai, só tá com água. Não foi colocado aditivo ainda. Lembrando que é o radiador de Civic 92. O aditivo tá até aqui, ó. Tá, ó o radiador. A temperatura tá marcando certinho, né, amor? É, ó, o aditivo tá até aqui que a Rodix lá dá pra gente. Manda pra gente aí Quem precisar é muito bom Usa em todos os carros, né? É isso aí Agora O carro tá pronto pra ir pro dinamômetro Pronto Uhul! Por quê? Não adianta a gente Catar o carro Ah, vamos pro dinamômetro Vamos acertar Tirar, eu Tirei lá do Portuga E vai direto Chega lá, ó Pra quem não acompanha lá no Instagram No Instagram eu postei Se eu tivesse levado Eu ia perder Tempo Dinheiro de acerto Dinheiro do dinamômetro Por quê? A válvula dela tava ruim Tava com como é que chama lá o, o reparo, quebrado. reparo quebrado eu tive que comprar outra válvula aí já troquei as duas válvulas de alívio e a de prioridade então se eu tivesse ido lá ia perder a hora do dinamômetro e o acerto do carro fica a dica para galera levar o carro para acertar ir, revisa tudo arranca a válvula vê se a membrana tá boa sabe troca óleo se não faz muito tempo que trocou Troca óleo, troca filtro, faça as coisas direitinho para não ter dor de cabeça Ter dor de cabeça, com o meu motor tá montado é. há seis anos Fala é, aí então. E aí então, agora testou bastante o carro O carro tá Claro que é um carro de performance É um carro é, é, turbo Tudo pode acontecer, mas A gente se previne tudinho antes tal. Então o carro tá pronto pra, ir pra tudo não ter dor de cabeça É, pra não ter dor de cabeça Tá prontinho para ir lá e fazer o acerto é isso aí, aí o acerto aí. a gente vai gravar, no, vai fazendo um vídeo então, no vídeo aí, ó, vocês fiquem de olho na Fultec. Isso. Na Fultec. Que daí vocês vão ver, lá tem a temperatura. Temperatura chega no 90 grau. Uau! Baixa rapidinho. É verdade. Esse carro, não é que ele esquentava. Ele não esfriava. Demorava. Demorava muito para esfriar. Ele funcionava normal. Funciona com o radiador original normal. Só que o que acontece? Ele chegava no 90 grau, 92... E a ventoinha ligava, eu uso a mesma ventoinha, só troquei o radiador. E tem vídeo explicando é. sobre o radiador do Civic, como está lá, tem tudo. É, tem vídeo aí anterior, tá bem pertinho aí. E o que acontecia? A ventoinha ligava e ele não esfriava, ele mantia os 90 graus, ele não esfriava, e... não desacionava. Quando ela ligava, ela ficava ligada direto. Então isso não é muito bom. Agora com esse vocês vão ver, ela liga e desliga rapidinho E domingo aqui fez quase 33 graus, né? 32, 33 Verdade. graus Tava bem quente no domingo Verdade. aqui quando ela saiu andar Certo? Então vocês vão ver que funcionou Uma hora andando diretão Direto, sem parar E no vira-vira, não é estrada Porque como esse carro tem intercooler Se você pega estrada, rodovia, essas coisas, ele esfria muito Não vai contar, né? É, então, ele esfria muito Então, como ficou no vira-vira aqui, ó então deu pra ver que funcionou top. E a direção? A direção, reparem na direção. Ela virando top, volante. Tal. Top, top. Oh, espetacular. Top. De todo mundo fazer que vale muito a pena. Fechou? É isso aí. é feliz, <risos> hein? <risos> Tamo junto. <risos> <risos> Tchau. on that beat going crazy.